Por exemplo, tem muitos casais que têm dúvida sobre, poxa, como encarar essa questão do, do meu dinheiro, seu dinheiro, hoje é comum, homem, mulher trabalhando, né, e aí, vamos ter duas contas separadas e, e cada um por si, né, como é que vocês têm entendido, enxergado essa questão aí do, das contas e do, dos recursos aí do casal? O que a gente tem entendimento é que o casal é uma só carne, uhum. né, então não existe a conta de um, a conta do outro, é uma só conta. É, os gastos é, da casa os gastos de cada um tudo isso tem que ser compartilhado tudo isso tem que ser precisa ser acordado porque Deus nos abençoa a partir do momento que nós entramos em acordo como casal né? então é, precisa ter essa união e esse compartilhamento da, da vida financeira entre os dois não é eu pensando aqui, né, às vezes até uma economia também, porque hoje é só de taxa de banco, taxa de manutenção de conta, né, e tudo mais então o trabalho que você vai ter de ter que administrar duas contas, né ao invés de uma, mas concordo também contigo, acho que o é... Marido e mulher ali sentando junto, combinando, né? E entendendo essa, essa administração. Acho que numa conta só fica tudo mais fácil, né? Tudo mais prático. Agora, vocês acham que isso é uma das situações mais recorrentes? É o que gera mais é, atrito e discussão e problema ou não? O que que tem sido, assim, mais recorrente aí nos, nos problemas dos casais? Ela é uma, sim a gente sempre fala no curso, tem economia de Deus e economia do mundo a economia do mundo é muito bonito, a minha conta eu pago aquilo, é tudo separado Sim. ou seja, existe uma separação Agora uma separação financeira, né? Então assim, ó, quando há essa separação financeira, é, parece que um casal vai ter, um vai ter que pedir dinheiro pro outro, porque digamos, já gastei meu dinheiro, aí você não tem um sobrando aí pra me emprestar? Olha que situação ruim. Isso mexe com a estima da pessoa, né? E por exemplo, se o casal tem quantos separados e ainda gasta errado, isso potencializa a briga. Falta de comunicação, né? Atrapalhando tudo. Agora, a, a, o meio também onde esse casal vive também atrapalha, uhum. entendeu? Porque assim, a pessoa dizendo, poxa, mas o vizinho trocou de carro. É. Puxa, mas a, a, a esposa lá fala, é, mas o colega acabou de reformar a casa. E aí o cada um puxando para o seu, sabe? Uhum. E aí atrapalha tudo.